Não. Na fez de tudo, já. Mas quem sabe do seu Valdolino? Quem sabe do seu... Por favor, cá, seu, Valdolino, seu Valdolino, pode vir aqui. Seu Valdolino tá cheio de perguntinhas. Eu tô vendo perguntas. ali nos bastidores. Ele veio da fazenda. Ele então tá, tá todo feliz, ah, né, ele Ganhou aí uma Valdolino. bike, seu Valdolino. Seja bem-vindo. Bem tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Seu Valdolino, Olha. o senhor comprou onde? Na GM Bife. E aí, na hora que o senhor fez o ato da compra, o que, que o vendedor falou pro senhor? Que eu também pedi o meu CPF para mim ser sorteado. Ah. Olha, então ai. eu fiquei na espera. Falei, um dia vem, né? E sempre culpando carne na GM Bife. E aconteceu. Mais aconteceu. um cliente assíduo. Aconteceu. E veio. E veio, com certeza. Veio. Como é que o senhor ficou sabendo? Ligaram para mim. Ligou. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Que é Não é pegar, pegadinha. Tá, sabe né? Né? Pode ser Será? pegadinha, vem muita pegadinha, né? É, por exemplo, <risos> Tira, tirou 9 da 10... Como? De 9, tirão, um, fica 10. Um, Não é pegadinha? É pegadinha. Ah, então eu é. fiquei com medo também, né? Mas você acreditou? Acreditei. A Mari ligou também pro senhor? Ligou e eu... Aí eu fui ali na... Foi lá na, no grupo. É, para saber se era verdade. Eu que era verdade. Viu? tá vendo, Muito gente? Bem. O seu acreditar. Valdolino comprou na GMB e ganhou uma bicicleta elétrica. Vem boa hora. Bem boa, boa hora, hora boa hora Bem, boa hora um apresentam sempre vem né, né? sempre vem você já vem ganhou alguma hora. promoção alguma coisa assim já participou e já ganhou só lá na inocência que eu comprei lá Vermífugo lá e fui sorteado uma caixa de uma caixa térmica para comer cerveja para comer cervejinha então. gelada né com é? certeza é. e ela já tá geladinha lá Lá na fazenda tá está o aqui quiser lá tá... Oh, tá oh, é só mandar vamos. <risos> Valeu, gente, obrigado. Eu sou Obrigada, o gente. Pulo. Nossa, não fica. Não, eu vou com você. <risos> Nossa, Israel, na verdade. Seu Baldolino, parabéns. Obrigado. O senhor já vai receber sua bicicleta ali? O senhor já sabe o que é fazer com a bike? Vai pedalar. Eu vou dar uma pedaladinha, ver como é. Mas vai to com o tanque cheio, né? Tanque cheio, tá? Se é, for vazio, pode ir. Ali você põe na, na, na, na, na tomada. E a eletricidade enche o tanque, você pode sair com ela. Então tá tranquilo, então. vou fazer isso. Então. <risos> Seu Valdolino acaba de ganhar a bicicleta elétrica da promoção Solano da Foi a penúltima. A penúltima, Israel. E? Tem mais uma. Tem mais uma. Eu já vamos falar. Seu Valdolino, muito obrigado. Eu Sucesso que te agradeço. sempre, meu irmão. Obrigado. Saúde Adoro e todos. paz. Sucesso, Valdolino. Quer mandar um abraço? um abraço? É, Quer mandar um abraço pra alguém que tá assistindo não, o senhor? Não, manda um abraço pra minha esposa, um beijo, que ela tá aí na cidade também. Olha Muitos aí, e vai fazer a patroa brigar ei, com ele, Israel Tá vendo? Se esquece, se esquece. Ei, Tem um cursinho. 45, 45 É que ele é cheio da graça, você entendeu? É um charme que ele faz <risos> ele Mas vai... ele, ele sabe Olha a madrugada fria Como é o nome da patroa? Durvalina Dona Durvalina, Durvalina já colocou ele pra dormir no sofá? Você acha que ele é bobo de esquecer? Um beijo, dona Durvalina Beijo pra senhora, ó esse presentão que ele tá levando é seu também, é, viu? dos dois. <risos> Obrigado, Olha, meu irmão. É, sucesso eu, sempre, eu agradeço, saúde. Tudo. Sucesso, o guarda ali pra a gente fazer uma foto, uma foto já já. Tá bom. tá bom? Obrigado.